gente, não, não é moleza não, viu, aqui o negócio é brabo, a gente, a gente veio cavando lá pra cá todinho, isso aqui era a ponte, ó, onde tá o carrinho, cavando lá, deixamos a ponte aqui, porque esse rio vai ter que vir aqui, ó, e agora nós vamos cavar aqui, gente, uma pá boa, gente, o barro aqui não tem pedra, uma maravilha aí, ó, aí nós vamos cavar aqui, ó. Olha só o rio aqui, ó. O rio aqui tá. Aqui dá. Tá aqui um... um meio metro cheio aqui, ó. Encheu tudo lá. O que atrapalha a água é aquelas canas ali, ó. Aquela cerca ali, ó. Nós vamos ter que arrancar tudo pra água correr lixo. Muita chuva mesmo aí, ó.